Muito obrigado por ter dado play, se você está assistindo esse vídeo, se você está me vendo, se você vê essa mão passando diante de você, não deixe de clicar no gostei, <risos> gostei não, não é no não gostei, é no gostei ou dar aquele famoso like, é muito importante porque você ajuda a que este conteúdo seja considerado relevante, se é relevante para você, uma outra coisa que você pode fazer é é agora, se você não é assinante, assinar o canal agora. Ah, eu estou passando por aqui. Não, não, passa e assina o canal, não vai doer. E você vai ver que tem muito conteúdo importante para você, que pode ser útil para a sua vida e para a vida de outras pessoas também. Uma terceira coisa que você pode fazer, e isso já requer um pouquinho de esforço, mas eu acredito que você consegue, é compartilhar este conteúdo na na, nos grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Eu me chamo Guilherme Burjá, que esse é o Leitura Compartilhada, Oração do Dia, uma live devocional que acontece de segunda a sextas-feiras, às 8 horas da manhã, sábado, como você deve ter percebido, às 9 horas da manhã e domingo também. Transmissão simultânea para o YouTube e Instagram, Instagram de segunda a sábado, quando dá. No domingo, exclusivo para o YouTube então ah, segundo ciclo de sete o oh, nosso que nome mais cabalístico mais temas é, parece título de, de filme ou daqueles livros de série né ou o fim está próximo e agora é esse livro é o livro segundo ciclo de sete mas não se você já deve estar tá me acompanhando aqui já desde, desde o início do livro de Apocalipse já percebeu que a leitura que nós fazemos do livro de Apocalipse, conforme nós dissemos no episódio 6, é uma leitura cíclica. O que é uma leitura cíclica? É que nós não estamos lendo os eventos que são narrados por João de forma literal. Primeiro, nós não lemos de forma literal. Segundo, não, nós não só não lemos de forma literal, como nós não lemos de forma cronológica, ou seja, sequência de fatos que estão narrados por João, de acontecimentos que estão narrados por João, é, não são é, sequenciais, ou seja, as sete, os sete selos foram abertos, e agora nós vamos para o segundo, o segundo ciclo de sete, que é das trombetas. E esta leitura dos, da, das trombetas não são novos eventos, são os mesmos eventos que ocorreram, no capítulos anteriores nos primeiros sete selos mas são eventos iguais são eventos que simbolicamente remetem ao mesmo endereço é a mesma composição simbólica é como que é, é contar uma é contar o desfecho de uma história em três perspectivas diferentes então, nós temos o mesmo desfecho o mesmo evento é, catalisador, que é a última trombeta, a última taça, a última, é, o último selo, todos eles culminam com o juízo de Deus sobre a Terra. Então vamos lá. Deixa eu pegar minha colinha aqui, que está aqui do meu lado, para facilitar. Vamos lá. Citação tirada do livro PUD, né? Tirada do livro do Andrew Wright, eu não me recordo aqui se ele fez. ele fez, mas eu não anotei aqui de quem era. Muitas pessoas querem seguir a Deus, mais como seus consultores. Isso significa o quê? No capítulo 8 e no capítulo 9 até o versículo 21, nós temos que observar que Deus é, está purificando, purificando o planeta. Muitas vezes a purificação dá a entender destruição, mas o planeta não será destruído. Como assim? Tudo não vai pegar fogo, não vai ser destruído no um grande cabum, os elementos ardendo em chama, como diz o apóstolo Pedro, e daí então vamos todos ser arrebatados e morar no céu? Bem, existe uma perspectiva que defende isso. Eu não defendo essa perspectiva. Eu acredito que Deus vai promover a restauração de toda a obra criada e irá definitivamente como ele desejou lá no Jardim do Éden é, viver conosco. A raça humana e toda a raça criada, e todo, todos os seres criados, melhor dizendo. Uma coisa é que a gente também tem que levantar em, levar em questão aqui, ou levantar a questão sobre isso, é, são três Três informações importantes, ou três justificativas para essa minha afirmação, de que o Senhor está restaurando o planeta e não destruindo. primeiro é que a gente não dá muita importância ao poder do pecado. A gente não conseguiu ainda entender é, a, onde o pecado atingiu, quantas camadas ele ultrapassou. Nós, como vivemos no Ocidente, a maioria de nós, de, de fala portuguesa, vive é, em, no mundo ocidental, a gente é, acredita muito nas revoluções, a gente acredita muito na revolução tecnológica, que trouxe um ambiente, abre aspas, de paz, e a gente sabe que não. A gente não dá muita importância, a gente crê, às vezes, que atos de violências essas coisas acontecem muito nas repúblicas, de as, as repúblicas de banana, né? as ba república bananeira que diz aqui aqui na Espanha é, em que não há lei, não há ordem, como no Velho Oeste, não é bem assim no mundo abre aspas, civilizado há muita presença do pecado as pessoas às vezes se esquecem que a maioria do tráfico de mulheres acontece para mulheres vindo para a Europa são países ricos de consumo de prostituição, mulheres que são sequestradas na Indonésia, crianças aliás, né, às vezes muitas delas ainda ainda nem é, passaram pela menarca é, e vêm passam aqui, são sequestradas no, no leste europeu, Romênia, é, é, Romênia, é, outros países do leste europeu. Bielorrússia, é, Albânia, são sequestradas, meninas que são sequestradas no norte da África, Líbia, e, são, e vêm para prostituir aqui, são, são obrigadas a, a se drogar e se prostituir aqui. Isso ocorre nos países, digamos assim, é, ricos e desenvolvidos. A exploração infantil, a exploração do homem, do ser como uma identidade, em troca da sua vida e o lazer pelo trabalho, como acontece na América. Não, não, não se iluda. O pecado atingiu é, camadas muito profundas da vida humana e da sociedade. E às vezes a gente esquece disso. O segundo é que as pragas são um aviso de quem é Deus e o que ele é capaz de fazer. No capítulo 8 e no capítulo 9, você vai ver as pragas sendo desenvolvidas, é, distribuídas assim como aconteceu no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, é, as pragas são um aviso a quem este povo serve e de quem este povo está falando. As pragas são um aviso de Deus. Terceiro, ah, Deus irá promover uma poda preventiva, na intenção de proteger e curar a criação. Eu não sou da roça, eu não sou fazendeiro, não tenho experiência com agricultura, e o que eu vou falar é só nos meus, é, nos meus cursos intensivos que eu fiz no Globo Rural. Então, muitas vezes você tem uma planta que está enferma, e para curar essa planta, você precisa cortar, fazer uma poda, para que ela floresça novamente com muita força. Ela venha com muita força e saudável. Porque aquela praga já atingiu parte do seu corpo. Uma outra forma é, é isso. As orações dos justos, né, que vai desencadear o chamamento de, de Deus. E, esse, esse, e essa, essa oração, essas orações né, que estão na taça, declaram que Deus existe. E Jesus Cristo, seu filho, voltará para trazer juízo sobre a terra. O mundo é, ocidental acha que estamos vivendo uma época em que o pecado não atingiu os seus limites mais profundos. Estou aqui todo vestidinho aqui porque realmente faz muito frio agora. E ligar o aquecedor significa queimar eu. E agora não está dando para fazer isso. No capítulo 9, do verso 1 ao verso 12, nós temos a quinta trombeta, e o Apolion, o anjo da tortura, aparece no cenário. Bom, nós temos um mistério, da, precisamos entender o um mistério da iniquidade e de como Deus irá tratar. Às vezes nós não temos tanta, tanta percepção a respeito disso, porque nós, queremos, nós caímos na pergunta inocente e até mesmo é, infantil, da... Se existe tanta maldade, uma lógica infantil. Se existe tanta bondade e Deus é totalmente bom e totalmente poderoso, por que Deus não elimina a maldade? Aí você remete à história de Jó, onde Jó passou por todo Todo, todo aspecto do sofrimento. E aí você pergunta: por que Deus não elimina o, todo o sofrimento e toda a maldade? Porque o sofrimento ele não, ele não existe por si só. O sofrimento é consequência da queda da raça humana. Eliminar o sofrimento significa juízo de Deus sobre os agentes do sofrimento. E os agentes do sofrimento é a raça humana. Como é que nós, os filhos e filhas de Deus, escaparemos do juízo? Porque Jesus trouxe sobre si, ou trouxe para si, a carga desse julgamento de Deus e o juízo de Deus veio sobre ele. Então ele se fez pecado por nós e, e, é, e é isso. Então nós recebemos uma marca que nos protegerá do juízo de Deus que virá sobre a Terra. Essa é a promessa de Deus aos seus filhos e filhas. Então, o sacrifício de Jesus é que tornou possível essa isenção da nossa do, do sofrimento que a raça humana ainda irá passar, segundo a leitura do texto aqui de Apocalipse, isso nos torna, é, no, é, nos torna protegidos de Deus. O coração da humanidade é o local onde a maldade adormece, né, porque a maldade humana, é, somos capazes de ver máquinas de guerras, e é, é essa é a leitura do gafanhoto é, todo, todo, todo marombado, né? em um outro marumbado que aparece no texto aí de, de Apocalipse capítulo 9, do verso 1 ao verso 12. Nós olhamos para essas máquinas de guerra e até vamos assisti-las em desfiles. Quem nunca foi ver o desfile? Todos os anos você vai ver o exército chinês, o exército russo, o exército americano, mostrando seu poderio de guerra demonstrando do que é capaz de fazer. São máquinas de matar outros seres humanos. E vemos isso com muita tranquilidade. Vemos postagens como, por exemplo, de pastores segurando armas de fogo, vemos é, é, congressistas americanos postando suas fotos de Natal com todo mundo segurando uma arma, mas achamos escandaloso quando essa mesma foto, quando não está na mão de um pastor, o quando não está na mão de um congressista americano, essa arma está na mão de adolescentes ali no Rio de Janeiro, adolescentes em São Paulo, segurando armas de alto potencial destrutivo. O nosso coração ele é seletivo, ele admira o ato de violência na mão daqueles que aqui nós consideramos justos e achamos e nos colocamos indignados e com medo quando essas mesmas armas estão na mão de pessoas que nós consideramos com alto potencial de destruir a nossa vida. Ah, mas o Estatuto do Desarmamento foi uma forma e não sei o que, porque temos que é, proteger... Irmão, se você acha normal tudo isso, consulte o Espírito Santo. posso dizer nada para você. Se você quer ter o direito de ter uma arma de fogo em casa, para atingir a vida de uma pessoa de forma fatal e você ter textos bíblicos que justificam e quando você ora e jejua e isso está ótimo para você, eu não sou seu juiz. Não vou te julgar. Vá na paz de Jesus Cristo, se é que você tem paz. Fique em paz. Agora, se você me pergunta, ah, Burja... Convém? Eu diria que não convém. Você pode ter sim, você pode comprar o exército da China e colocar na sua casa. Mas, convém? Não convém. No meu ponto de vista, não. No seu ponto de vista, quem já disse o profeta, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, fica muito tranquilo aí em relação ao que você está fazendo diante de Deus. Consulte o Espírito Santo. Se ele te encheu de paz, se chegou até a dar tremedinha em falar em línguas, porque você está segurando uma Glock 44,44, 44, acho que é assim que se fala, e se você sentiu aquele prazer espiritual na possibilidade de matar uma outra pessoa, e se isso te encheu de gozo e de alegria em poder pregar o Evangelho é, do Senhor Jesus com uma arma na sua cintura, vá em paz. Quem sou eu para dizer que aquilo que você está sentindo não procede do céu? Sou eu. Quem tem que testificar se esse sentimento seu está correto ou não, é você e o Espírito Santo, quando você está falando com ele. Não sou eu. Se você quer armar sua casa, vá em paz. E a terceira parte, que vai do versículo 13, 9 e 13, a 20, até o versículo 21, é o desejo de Deus que todos se arrependam, porque a mão de misericórdia tem que alcançar essas pessoas. É o desejo de Deus. Então, como compreender esses símbolos, todos esses símbolos fortes que nós vemos? Os gafanhotos, os cavaleiros de fogo. João escreve como um profeta as igrejas da Ásia. Do ponto de vista de João, o que está acontecendo é, agora é o mesmo que está acontecendo ao primeiro selo. Ele está vendo os elementos dos símbolos dos acontecimentos em três dimensões. É uma perspectiva de uma leitura bíblica é, a respeito de Apocalipse, diferente, como já venho dizendo aqui já nos outros episódios, muito diferente do que acontece, por exemplo, com os, os, os pré que são os maiores, é, maior é, digamos assim, é a teologia com maior é a aceitação, né, a perspectiva com maior aceitação no Brasil. Não é a única mas é a maior, esmagadoramente a maior, porque praticamente todo assembleano ele, ele tem essa perspectiva, mas não é a única, e estou trazendo para você uma perspectiva diferente. Esse é o episódio número 10 do, da leitura que nós estamos fazendo do livro de Apocalipse, o livro da esperança. Se você chegou até aqui, muito obrigado por você ter assistido até o final. Se você assistiu até o final... Deixe nos, comentários, deixe nos comentários qual é a figura do Apocalipse que você tem mais medo de ver se ver realmente. Se fosse para ver realmente, porque tudo ali é uma leitura simbólica. Mas veja aí, deixe, deixe nos comentários qual é a imagem do Apocalipse que assombra os seus pensamentos. Ou se você é, está entendendo ou se você tem alguma dúvida. Deixe um comentário aí qual é a figura ou qual é a dúvida que você tem até agora do que nós falamos, tá bom? Deus te abençoe e enche a sua casa de esperança. Um grande abraço e nos vemos amanhã no episódio número 11. Se o Senhor assim nos permitir, claro.